Galera, cheguei aqui, já tô dentro da selva. Se liga, ó, tem uma, já tem uma trilha aqui, ó. Tem uma escada. Do nada, dando de uma caverna. Se liga, mano. Mas vamos continuar porque tem muita trilha ainda para gente andar. É muito, muito alto. Se você ainda não se inscreveu no canal, já sabe, se inscreve, beleza? Sim. Deixa aquele like para mim, beleza? Olha, se liga nesses paredões. Se não parece aqueles paredão de filme, velho. Olha isso, é muito alto. Escuta, ó, barulho da cachoeira. vim para Guaramiranga, mano, tem que passar nessa cachoeira aqui. Eu vi um monte de carro parado, que é a melhor cachoeira. Inclusive, eu vou subir o drone para vocês verem tudo. Vocês têm que estar disposto a descer. Olha isso, é muito alto. Muito Vai dando volta assim, ó. Como é que tá o negócio aqui? Mas, eu espero que esse pedaço de pau aqui não acerte a cabeça de alguém. A gente chegou, se liga. Vamos aqui ao lugar, vou mostrar para vocês aqui, tem um, tem uma ponte dentro da água, uma ponte, literalmente uma ponte dentro da água. Eu tentei subir o drone, quer dizer, eu ainda subi ele um pouco, só que tava dando muita interferência. da última vez né, que deu interferência lá no meu zero, eu perdi o drone que tive um prejuízo muito, muito alto, então eu preferi não arriscar. Fiquei com algumas imagens que eu consegui fazer aqui, que é top. É isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Tá muito barulho por conta da cachoeira. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve no canal se não é inscrito, beleza? E deixa aquele like para mim. É tá nós estamos juntos. Valeu e com essas imagens aí.